Ai meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta <risos> e se inscreve no canal. Tamo junto. É demasiado bom esse boneco aqui que a gente vai escolher agora, um Ione, talvez seja um pique muito poderoso. É um Ionezão, velho. Eu tô comenta um Talon dessa vez, é armadura, acho que eu tenho que pegar um pick de conquistador, né, meu bicho? Talon, um talona. Bora. Olha é lá, olha é lá. Ah, acho que ela sabe que eu tô aqui, mano. Caralho, que bagulho! Mas você não engana ninguém O LOL não foi pra Vene não mano O LOL foi pra esse cara aqui, medíocre mano, como você sabe que eu não sou WhatsApp, seu caso? É, amigão, quer disputar quem manja mais de damage? É foda, né? Não sei se serviram, mas eu conseguia dar um flash maior que aquilo, mas se eu dou flash maior que aquilo, eu tomo gente ator e morro. Então, eu tive que dar no limite. O famoso ah, no limite, bicho! Ai, cara, olha, olha quanto tempo demora pra sair o A animação, check. Tá doido, amigão? Tá doido, amigão? Sua wave ainda tá ruim, velho. Como é que você vai fazer? Tá rolando me um midif insano aqui, rapaziada. Porque nesses levels, quem ganha é o Talon, velho. Teve uns 3 seguidas seguidos que todo primeiro dia era Ione contra Talon. E eu sempre meu era somado, mas eu, eu sempre falava que ia achar um jeito de Eles ganhar dele. Level 1. Um... Não é que achei? Gente. Achei. Adoram Shield com Conqueror. Shield Bash. E se ficasse um pouquinho mais difícil, em vez aqui, poderia ser outro revestido. Ele que é ruim. Então, mas essa que é Brisa. O cara não precisa ser o Faker pra dar o ataque e Ignite e as skills, mano. Tô falando o boneco dele contra o meu. Pegou a visão? É um nível acima, cara. Tô falando de player, não. Bora, Léo. <risos> <risos> <N> <risos> um né? Né? Né? É, velho. Parei, parei. Chega. <risos> Fiquei de zoar já. Uma boa noite. Ó, oh, não vou fazer ele perder o Canon. E vou pegar o meu, ao mesmo tempo. Agora que ele tá sem bagulho, a gente só dá uma unha aqui, chat. Nos ataque aqui. Ele vai pular a paredinha aqui, ó. Ah! <risos> Eu não sei se ele errou ou se ele quis me enganar achando que... Achando que eu ia dar o okay quê pra outro lado da parede, velho? Cadê? Deixa eu ensinar um bagulho pra esse talão aqui. Monitor a mais. Dá dedo, não, um fio. Ó. Todo dia, eu vou jogar LOL todo dia agora nessa porra, cara Vou começar a botar os carentão Ghost no canto deles, velho Chega já dessa, dessa época de os cara da Ghost e achar legal, mano A <risos> é tomar no cu Pô, agora tá uma delícia de jogar, mano Ataque speedzinha aqui, deixa o boneco <risos> Mas cuidado com o hacker, hein Mas se eu der oi assim, cara, não precisa ter cuidado, não Ah, não queria esse instator Só mais um Nossa <risos> oh! <risos> Se fosse o um Maokai, ele teria vindo, brother. Mas a animação tá é, muito rápida. Mano, se eu trago ele pra cá, é ia assim, ser engraçado demais, velho. Maneira, maneira. Ó, o tá Talon um tá nível 6, chat, mas eu acho que a gente tá ligando. Oh. Ele não preocupa a passiva dele, então ele tá bem fraquinho. Não procurou a passiva dele de novo. Ele poderia com auto-ataque. Por isso, eu quis continuar a troca. Eu acho que eu não mato ele não, mano. Eu é Q, Flash, R, tá ligado? Vamos tentar? Com E eu, eu mato. Eu vou esperar meu E, é mais fácil. Pronto. Ó, E, que é flash, R, morreu. E, que Acabou o jogo. Acabou, porra de jogo. Acabou o jogo, chat. Não, não, acabou o jogo. Ah, não, acabou não, porque ele não tem o... <risos> Ai, meu Deus do céu! Eu tô no cu, cara! Toma. <risos> Ai, dois hit. Cara, gente vai tomar um chute do aqui. Essa briga daqui é maravilhosa, chat. Eu tenho 417 move speed em 10 minutos de jogo. Full attack speed. E eu dou nem maneira, maneiro, mano. Essa diferença de move speed daqui é insana no early game, velho. Porque se o tá todo mundo. Por um. Não consegui dar um pouquinho de dano antes de morrer, cara. Mas eu tomei mais dano que mais nada. bom, velho. Essa play dos caras foi bem, bem boba, com todo o respeito, mano. Porque... Se eles, se eles fizessem a play instantaneamente, daria bom. Mas eles esperaram o meu time inteiro nascer <coughs> e voltar pro mapa. Tá ligado? O perdeu um minuto aqui, mano. Não fazia sentido nenhum essa play. Só que me mataram. Pegaram 750 de... 650. O meu time pegou mais. O melhor pra gente. Uh, boa jogada do Reckern, velho. Aí o Reckern chega chegando. O X-Ao teve que cancelar o dragão. O Reckern vai morrer. A gente vai pegar o reset. Será que ela vai pra cima da Vayne? o uh, slow na Vayne. E o x vai. Play. Ski play É... Foi o meu time. Caralho, mano. Aí o Talon nasceu e voltou pro mapa da Matou a Jinx, cara. É um ciclo infinito, mano. Infinito, infinito. Ó, vamos lá, nasci, vou lá pro bot mesmo. Mizinha tá sozinha, tia. A venta tá, tá morta, cara. A venta tá morta e eu me joga como se tivesse gente ali, cara. Ó, ó, ó. Vamos morrer, tia. Vamos morrer, tia. Vamos morrer, Ai, como é que você sabe? Será que ela não sabia? Morrer, um Cren aqui. Não tô entendendo se recolher, não, chat. Agora eu tô aqui. Cara oh! ah, Os caras já voltaram pro mapa, mano Yumi, filha da puta Cara, tipo assim Nenhuma das duas botlands entendem Que não é pra eles ficarem mais, mais bot O botland inimigo é tudo bem, velho Mas a minha não, velho A minha não Vocês dois vão pro mid Mid Esquece bot, velho Pelo amor de Deus Porque eu não consigo transferir minha vantagem Estando no mid Ele poderia estar forçando outra coisa, né, mano Nice tem até Mayumi de colheita, velho A Vene tá de colheita Que isso? Pera, pera, que que é isso? Ai, que que eu vazei, mano? Trolei é que, eu, é que eu precisava do dano pra matar a Vene Se ela conseguir clicar, tá ligado? Ah, tá show Mid, tia Eu destruí a torre do mid Tem 15 minutos, mano Por que você não sai o bot? Não recarrem aqui, chat. Eu tomei. Alguém? Okay? Ai, quase que eu saí, cara. Puta que o pariu. Eu trollei, eu trollei, trollei. Eu trollei, mano. Sabe o que a gente ter feito? Eu tinha que ter apertado B, velho. Eu tinha que ter apertado B, cara. Era só isso. A gente aqui, mano. My é bad. Era só da B. Era só da B. Esse jogo daqui, rapaziada, não precisa dar muito dano, não, tá ligado? Né? Precisa só não tomar e cai igual a gente tomou agora. Olha isso. O cara tava 0-4, mano. Aí a gente sobrevive ao dano desses caras daí, depois mata ele, entendeu? O Shin tem que jogar comigo ou com o um GP, mano. Só escolher. Qualquer um dos dois que ele jogar, a gente vai ganhar. Ah tia aqui o bagulho é doido porra que o bagulho é doido caralho, fica suave Ah, Please Eu tô morto mas eu quero dar kill pra Yumi Yumi Yumi Yumi Yumi Yumi Yumi Nice Viu que eu não dei nenhum outro ataque, velho? Eu não queria me curar. Tô de bola. Nice. Ult Talon. Ult Talon. X-Ao entrou. Ah. Close, close. Tá pro record, hein? Resetou. Será que dá um dano antes de morrer? Brabo, xal bravo Brabo, porra! Ah. Deu um dano antes de morrer e foi o suficiente, cara. Só que Talon é muito broken. <risos> <risos> <risos> ah. Point, clique, boneco, velho. Eu tava 04 4 Tem dois itens e faz isso. Tadinho quem joga já é de carry, mano. Tá doido. Então, eu preciso que alguém jogue comigo, velho. Só alguém, mano. Olha lá, os caras tão jogando full em cima de mim, velho. Tem como alguém ajudar, velho? Puta que o pariu. Olha isso, mano. Olha a carry, não, não, não, tô falando que é culpa da Jinx, tô falando que. Isso foi ridículo. O que aconteceu agora? Eu morro. Caralho, trollei muito, brother. Ai, trolei muito, não era pra dar o R no Hecar Era pra dar o R nos outros, velho Ai, meu Deus, que bagulho tosco Cara, nossa Jinx só morreu, velho E nem a é culpa dela, mano Caralho, eu achei que a Fiora tinha Ninja Tab e Death Dance Pra sobreviver àquilo O cara não tem nada de armadura O que, que foi aquilo, velho? E os bad O ruim desse game é que o GP e eu A gente tava com bastante vantagem Só que esse maluco ficaram morrendo pra nossas lanes, velho Pô, O Hecarin jogou full topside O Steam tá cheio de item, precisa de aqui. A gente precisa jogar junto, mano. Team Fight a gente ganha? Eu acho que ganha, velho. Tem lá. Sacanagem, velho. O time morreu ali no mid, velho. Pode dar tá suave. Caralho, mano. Tomei 3. Cara, a Jinx, a Jinx somou dois auto-ataque, eu tomei três. Bum, bum, bum. 20 kills, mano. 20 kills, cara. 20 fucking kills, mano. Level 15. Eu tô fora da curva esse jogo, eu tô 16, mano. O ADC tá tem um parasita sugando o XP dele o jogo inteiro. Tá 15 e 14. Caralho, que diferença, mano. Vem Chama no Juqueira, que caralho. Relaxa, dei predict no cara, bagulho é dura. Agora dos Ones e juqueira. Simples assim. Bora. Acaba esse jogo, mano. Quero mais jogar não. Vou pro próximo. GB não quer terminar. Tem ângulo pra terminar. Caralho, eu tenho defdance, seu filho da puta! Porra! Caralho! R. Q. Ignite. Não, você tá lá meu bronquinho não, juqueira. Nossa, olha, ele tem 3 itens, ele deveria se daí, cara, né? 3 itens de mentalidade, baratinho, ele tava 0,4 na porra da nele, filha da puta. Ele tá com a habilidade em mim que não tem como errar. Dá pra errar o quê? Não tem Vai tomar no cu. Ridículo, esse é ridículo. Joga de Oni, não reclama? Mano, todas as minhas skills são as coxotes. Todas, todas, todas. Dá pra fazer uma jogada insana de Oni. Ou dá pra tu entrar, errar tudo, apertar E e morrer voltando no clone, que é o que acontece, entendeu? Não dá pra ser errar tudo de tava, cara. Não dá. E agora? Ah, GP, saúde foi meio... Longe, não? Senta! Continua aqui, continua aqui, continua aqui! Não luta! Ai, meu Deus! Não! Eu não consigo chegar lá, gente! Nice! Matamos o Talon! SAI! Você consegue só sair? Finge, nada aconteceu e sai! É que eu não consigo chegar, velho! É, eles têm um, gente! Eles têm um, mano! Não era pro GP da TP, cara. Ah, não era pro GP da TP. Era pra gente aceitar que a gente ia perder ali. Trocar esse NiB por outro NiB aqui, velho. Era só fazer isso, mano. Exaust. Exaust. Nice! Esse Exaust é importante pra caralho, d Morre aí, joga. Tem já, um tem já, um tem já. Um eu quero dragão com isso, mano. Porque a Jinx não dá dano? Meu Deus, a Jinx não dá. O que foi isso que eu acabei de ver? O que foi isso? O que foi isso? Porque só eu tenho damage. Eu fiz uma build não focada em dano, mano. Porque só eu tenho dano. Cara, vocês viram que eu vi? Pô, my bad. Foi my bad, mano. Ali foi uma play que eu confiei no meu time. Mas eu não podia. Não podia. My bad. Ixi, Maria. Bom, tentamos. Didi sem eu não tem dano, XD. Talon tem dois ignites, fica invisível, pula a parede e não é, é roubado? Se isso não é roubado, então o Brasil é a maior potência do mundo. Caralho, travou! Alô!